Hoje vamos fazer um cupcake de cenoura proteico, sem açúcar, sem lactose, sem glúten e muito gostoso. Vamos para os ingredientes: 100 gramas de cenoura, que a gente vai picar para botar no liquidificador, 60 ml de água, uma colherzinha de fermento de chá, bem cheia, dois ovos, 30 ml de óleo de coco, 30 gramas de farinha de arroz e 60 gramas de aveia em flocos sem glúten. Vou começar picando 100 gramas de cenoura. Agora vamos adicionar 60 ml de água, 30 ml de óleo de coco e os dois ovos. E agora tem que bater para misturar esses ingredientes primeiro. Agora vamos adicionar 30 gramas de farinha de arroz, 60 gramas de aveia em flor, Para adoçar, vamos usar 4 scoops de carbolícreas, um scoop de highway, que é uma proteína muito versátil porque ela não tem sabor, então ela pode ser usada em receitas doces e salgadas. E vamos bater antes de colocar o fermento. E por último, vamos colocar o fermento e bater numa velocidade baixa. Super prático, né? Agora é só colocar nas forminhas e levar ao forno que foi pré-aquecido a 200 graus por 30 minutinhos. Depois de pronto, espere esfriar para poder desenformar. E agora temos um lanche nutritivo, proteico e pode ser incluído em dietas low FODMAP, por ser uma receita FODMAP friendly. E agora chegou a melhor parte. onde eu o Pro. Para mais receitas deliciosas como essa, se inscreve no canal. Hehehehe <laughs>